E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, trarei aqui vocês mais um vídeo de Milk Responde, respondendo aqui as perguntas dos inscritos. Então, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando aqui pela pergunta do Cauezinto, um membro aí do canal, tem atentado no nível do distintivo de encanador, muito massa. Ele perguntou aqui, o Ben pode acabar com os ou ninjas, Dragon Ball e Naruto? Vamos lá, vamos analisar essa pergunta aqui, ó. Ele falou Saiyajins no plural, ou seja, a gente não considera só um Saiyajin, mas a gente poderia considerar todos os Saiyajins... Oficialmente aí no canônico, né? Que estão vivos, ou seja, Goku, Vegeta, Broly, mas aqui são os puros, né? Poderia considerar os híbridos, no caso, Gohan, Goten, Trunks, por exemplo. Mas se fosse considerar todos, né? Tem que ser antes da, da morte deles, né? Do Freeza ter destruído o planeta o Vegeta, que teria uma legião de Saiyajins do mesmo jeito. Os ninjas de Naruto, né, que alguns morreram com o passar do tempo. Seria uma legião de ninjas contra um garoto de 16 anos. Com um trix definitivo, não teria o controle médio. Mas assim, uma luta roteirizada, tudo pode acontecer. Então, sendo nesse sentido, seria muito fácil dos Saiyajins e dos ninjas derrotarem... O Ben, o mais que o Ben tenha aprendido várias lições, ele não é maduro o suficiente ali na época de Universo, tanto que o Hulk, ele fala, ah, bem, você poderia treinar mais na forma humana, sem ficar dependendo da forma alienígena. Só que vai lembrar que o Ben, ele sabe sem lutar, tanto que ele já lutou contra o Mene, né? sem se transformar, da mesma forma com o Peace, né, é tudo a força alienígena, Eu mesmo sendo uma raça guerreira que nem um searista, mas ele tem sim uma noção de luta. Porém, pelos motivos já explicados, ele não daria conta. Agora, se a gente considerar o Ben 10.000, né, que seria aí o Ben do futuro, já experiente, maduro, com controle mesh, mexe, ele usaria o Alien X e acabou, velho. Para os Saiyajins, para os ninjas, eles não teriam um nível para derrotar um ser que é semi extremamente poderoso, e ser só um instalado desse, ele derrotava todos esses personagens. Claro, se a gente fosse considerar todo o verso de Naruto, o verso de Dragon Ball, aí a história é outra. Tipo, o Ben lutar contra os anjos, lutar contra o Zeno, lutar até contra o Zarama. Isso aí seria uma outra história, um outro assunto. Precisaria de uma análise mais complexa, daria até para fazer uma destruição de Yaren sobre isso. Imagina aí Arin X versus Zarama, né? Comenta aí se vocês querem um vídeo assim, entendeu? Mas, no geral, é esse o resultado da pergunta dele. O Punhos do The World perguntou, ele também é um membro, aí, já tem a, o deste de Encanador. Os caras estão vendo tudo em Canadá no meu canal, viu? É, ele fez várias perguntas e assim, por você ser membro, eu vou dar uma moral pra você. Não vou responder tudo, porque cinco perguntas é demais, mas vou responder pelo menos duas. A primeira, ele pergunta assim, como seria o universo criado pelo Omni Ó, oh, pra quem não entendeu, ele fez essa pergunta aqui baseada numa resposta de outra pergunta feita no vídeo anterior de respondendo inscritos que perguntaram se o Omnitrix poderia criar um universo, tipo, se o Aniquilar ele tem o um poder para destruir e também tem o um poder para criar o um universo? Do mesmo jeito que o Omnitrix no modo de destruição ele não pode destruir o um universo, então ele poderia criar um universo? Aí eu respondi que teoricamente sim. Nada confirmado isso aqui, não é uma confirmação, mas a resposta que eu dei foi que sim, que ele poderia criar o um universo. Aí a pergunta que ele fez foi como seria esse universo? Como é uma teoria, né, eu não tenho muitos embasamentos para responder isso, mas eu acredito que seria um universo com mais diversidade de espécies alienígenas e também teria mais verde, né, porque é igual na dimensão 23, não tem mais azul, né, os cantos lá são azul, essas coisas. Eu acredito que pelo Omnitrix tem muito essa vibe de verde, né, seria tipo a cidade, teria um mais verde. Seria uma coisa mais nesse estilo. Eu sei que é uma resposta assim, sem muito aprofundamento, mas é porque como é uma coisa teórica e não tem muita coisa para se basear, então a resposta é essa. E a outra pergunta que ele fez, ele perguntou de dois poderes que o cromático poderia ter, que seria de criar monstros de pedra e fazer hologramas. Oh, em relação a monstros de pedra, eu só imagino os monstros de pedra da Encantriz. Aí eu imagino que o cromático usando magia, tá ligado? Imagina como seria legal, porque Aí em Ben 10 temos os humanos, que são confirmados terem afinado com magia. Aí temos os Tep com fãs e os Gecko é aéreos Aí imagina se os Crystal Sapiens fosse mais uma espécie que tivesse afinidade com mágica isso é muito legal. Né? O Cromático ele usando magia para invocar os monstros de pedras, só que claro não seriam iguais da encantriz eles teriam tipo a cor do Cromático, né, do, do Silício do Cromático. E isso é interessante. A questão dos hologramas, eu acho que é muito possível o Cromático fazer, por causa que ele tem um poder de manipular a luz, né. Acho seria de boa para ele fazer um holograma. E tem vários poderes que ele poderia usar, que o, o Cromático é um que tem vários poderes inexplorados. Se vocês hypearem Comentar aí, hashtag Poder do Cromático. Eu posso fazer um vídeo explorando isso, falando de 10 poderes que o cromático deveria ter. Então, trai o like e deixa nos comentários para eu fazer esse vídeo. Bom, galera, agora vamos responder aqui as perguntas da né, galera do Twitter, né? Que eles fazem umas perguntas bastante interessantes. Vocês vão ver aqui, começando por essa pergunta muito interessante do, do Pamonhilho da Pamonha, que ele perguntou assim: Daniel, como o Sabo secreto foi confirmado se passar no mesmo universo do Ben 10? Pode considerar que foi mais uma mudança de traço dos sábos celestiais. E a resposta é sim. E como dito nesse vídeo aqui, você não viu, clicar no card, o Sap ele tem essa questão da mudança de enredo. Então, a presença dos sábados em universo e sair é resultado da decisão celestiais de fazer uma mudança na história, assim como o Bélicos e Serena, eles discutiram lá ah, se, não, se não tivesse extinto de dinossauros, então, retroativamente, eles poderiam mudar isso, mudar o enredo da história, para fazer como, como se os dinossauros sempre existissem, do mesmo jeito foi aí, com Sábios Secretos, eles sempre fizeram parte do universo 10. pergunta do Geladeira, ele perguntou aqui, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha eu não sei o que se é o melhor, o nome dele ou a pergunta, mas eu vou deixar essa para o Bartolomeu responder. Como os organismos mudam com o passar do tempo. Houve no passado um organismo que colocava ovos, mas que ainda não era uma galinha. Assim, foi o ovo quem veio antes, pois ele já era posto por outros animais antes de existir a galinha que conhecemos hoje. Pergunta aqui do solta J. Olá Daniel Leite. Porque o supremo do friagem é fogo. Houve um pessoal falando que não faz sentido, mas para mim faz por aqui com essa dúvida. Alguma teoria para o assunto? Deus abençoe. Amém, meu caro. Então, é isso do Friagem Supremo, é que o Friagem em si, ele é um dos... Ele é um melhor personagem de frio da ficção, tá ligado? Por causa que ele sai desse clichê do personagem frio de fraqueza ao calor. Porque o Friagem, ele já bebeu lava. Os necrofrigianos, eles vivem em McDeal, que é um planeta que tem a metade calor, ele já lutou contra seres que têm poder de fogo, como o fogo fato, que mesmo que ele pudesse descongelar ali, ele preferiu mudar de forma do que lutar com o um Friagem lutando transformado no fogo fato, e também lutou contra o Alan, que é um pironídeo, tem poder de fogo, entendeu? Então o Friagem ele é muito bravo nessa parte de, de aguentar o calor. E assim, na Forma Suprema, é aquela coisa, você é o que você come. Confirmadamente na série, os necrofrigianos bebês, eles se alimentam de plasma solar. Necrofrigianos, que é da raça do calafrio, eles põem ovos só uma vez a cada 80 anos. Eles vivem no espaço onde é muito frio e se alimentam de plasma solar. E o que o Friar Supremo dispara são feixes de plasma. O que é que acontece? Eles consomem todo o calor do alvo, né, do que tocam. E usam a sua energia para queimar. Ou seja, é muito cabuloso. Estirando todo o calor daquele ser, imagina, tudo, perdendo todo o calor do seu corpo. Aí o freagem ia pegar a tua energia e usar a tua energia contra você mesmo, tá entendendo? Então é muito cabuloso esse fogo, fogo tão frio que queima do Friagem Supremo. É uma das melhores técnicas aí dos Ares de Ben 10. Então faz sentido sim por causa de todo, toda essa lore aí do, dos necrofrigênios aguentarem o calor e tudo mais. e se alimentarem do, do plasma, lembrando que plasma é um negócio que é muito adaptável a tudo, entendeu? Pode manifestar de várias maneiras, então é isso. Pergunta aqui do Umbre Otrimus, ele perguntou, os fãs a raça do homem realmente conseguem usar magia ou isso é informação falsa? Isso é informação verídica sim, confirmado pelo Derek J. White, onde ele fala que os Tepkunfans, eles podem utilizar magia do estilo maldições egípcias, entendeu? E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando como seriam essas magias, essas maldições egípcias, utilizando aí os fãs. Pergunta do Ziro, lembrando que, galera, o Ziro é um artista muito brabo, se vocês verem as artes dele, para esse corpo de profissional, e ele faz uma série aí de Ben 10, uma fã comic de Ben 10, inclusive ele tá desenhando aí todos os Ares do Ben 10 Prime, no estilo dele, né? na arte dele, para eu fazer um vídeo comparando os designs dos Ares dele, com os designs dos aliens de Omni-Hero. Quer dizer, que vocês gostem né, desse estilo de vídeo que eu faço, né? nem que eu fiz comparando com Five Years Laters e Omni-Hero, os designs dele lá, eu vou fazer com os da Fanfic do Zero também. Mas vamos para a pergunta dele. Ele perguntou assim, já parou para pensar que é possível a existência do Alien X Supremo sem a aprovação dos demais sapos celestiais? Porque quando o Ben recriou o universo, demorou uma cota para eles surgirem, além de nem terem tempo de intervir no Agregol. Talvez aqui fosse igual. É que assim, galera, os sapiens celestiais são muito complexos, tipo... Como já foi falado muitas vezes aqui, os celestiais podem até demorar muito tempo para tomar uma decisão e até tomar uma decisão depois de muito tempo eles podem mudar de opinião, entendeu? Eles são cabulosos. Mas a partir do momento pode demorar milhares de anos, daqui né, para eles é diferente, né? Porque não é milhares de anos terrestres já que eles vivem fora de sincronia com o espaço-tempo. Mas, enfim, quando eles tomarem essa decisão, ela vai agir para nós em tempo presente. E sobre essa questão do Agregor, o Darwin McDuff ele confirmou que os Sábios Celestiais estavam pensando o que fazer em relação à ação do Agregor. Porém, nem precisou da intervenção ali dos Sábios Celestiais, e nem ia precisar, por causa que isso foi resolvido pelo Kevin Supremo, e também não seria uma ameaça cósmica, multiversal, para ter a intervenção dos Sábios Celestiais, entendeu? Então muito menos um alien x supremo Que é assim, o alien x supremo ele não poderia acontecer Por causa que os sábios celestiais Eles tem essa questão de que eles não querem mais poder Tipo, a Amalfation confirmou Que eles podem todos juntos se concordarem Eles podem se tornar onipotentes Só que eles não querem Até o Derek falou que eles colocaram grandes restrições nos seus poderes Entendeu? Então eles não iriam querer um alien supremo Eles acham perigoso demais eles ter muito poder assim Entendeu? Eles são cautelosos nessa parte então é isso, cara. Perguntar aqui do Eduardo, cara. Você não conhece o canal do Eduardo é muito legal. Ele, ele traz muito conteúdo diversificado de Ben 10. Vou deixar o link na descrição, no card aí do canal dele. Um salve para você, viu Eduardo. E ele pergunta assim: você acha que ainda esse ano teremos notícias sobre uma nova série spin-off de Ben 10? É que é assim, cara. Vamos lá. O final do Universo foi em 2014. A gente só foi ter uma notícia do reboot em 2015. Para ele estrear em 2016, ainda foi no final, tá ligado? No final do ano Então é complicado para essa nova série, porque a gente vai ter que esperar Prometido ainda né, que ia ter notícia da nova série no final desse ano Então provavelmente só, só vamos ter algum episódio, sei lá, alguma coisa no ano que vem, entendeu? Então vamos ter que esperar, vai demorar Ele também perguntou aqui se eu conheço o Alien Full Stop de Five Years Que ele é um na Legiana, no Omnitrix Conheço esse Alien Engine aqui, eu acho ele muito massa, galera, muito massa mesmo o Fantasmático Sinistro, que cara, esse mano aqui é um inscrito muito antigo do canal Já faz tempo que ele tá aqui, então um salve pra você, valeu por estar tá participando aqui ele perguntou, o Gigante Supremo, os chifres extras na cabeça dele também deixam ele paralisado se forem atingidos? A fraqueza do Gigante é a crista, então os chifres também são uma fraqueza? Cara, assim, eu tenho que pedir desculpa em relação a isso, né, que no Destruição de Aliens, eu falei, deu uma informação errada, eu comparei o Gigante Supremo com o Macacarante Supremo, nada a ver, porque assim, a questão da fraqueza do Macacarante Supremo é, que é porque é comprovado, né, ele é fraco ao som do mesmo jeito, da sua forma normal. Agora, o Gigante Supremo não foi comprovado que ele tem a fraqueza da crista, entendeu? A normal tem e assim galera uma coisa que muita gente pensa que qualquer coisinha pode deixar o gigante paralisado mas não é um golpe muito forte que nem aconteceu em BN10 a alienígena porque se for uma pancadinha tipo ah uma placa cair na na crista né que nem aconteceu em Sapor de Guerra parte 1 ele não ficou paralisado entendeu então a questão do gigante supremo é porque não tem nada que diga que ele mantém essa fraqueza que os supremos podem sim perder fraquezas ele foi derrotado pelo Diago mas é porque o Diago ele é um demônio é extradimensional então aquela chuva ácida que ele fez não foi uma chuva ácida normal. Então faz sentido o Gigante Supremo ter perdido para aquilo. Mas não tem como saber se se abre ah, porque acertou na crista, ele ficou paralisado. Não, não tem confirmação, não tem comprovação, não tem nada, galera. Então pode ser que ele não tenha essa fraqueza. Não tem como comprovar, não tem como afirmar. O Cavaleiro dos Cortes perguntou. Já que o Omnitrix Recalibrado tem a função de reparação genética, por que o Azimuto não criou um dispositivo baseado nessa função ou até não usou o próprio Omnitrix para curar o malware? -é? Por que, que ele não fez isso? Por causa que, nos flashbacks do Ben 12 anos, a gente vê o um motivo. Né? O Omnitrix entrou em contato com o Maué, ele ficou verde ali por um instante, mas depois ele se destabilizou. E explodiu. Por quê? Porque o Maué é um mutante tão cabuloso que ele tá num nível que não dá o Nitrix curar ele. Entendeu? E o próprio Asmur demorou muito, muito tempo para ver ali o que, é que ele ia fazer para consertar o Malware. Por isso que ele ficava perguntando: cadê? Tu não, tu não vai consertar, não, Asmur? Espere, espere, entendeu? Porque o bicho é complexo demais. Então a questão é essa, galera. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gostado? Deixa aquele like, se inscreva no canal, você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!